Saudar na pessoa do meu presidente da CUT do Rio, Marcelinho, a todos aqueles que foram fundamentais na construção desse brilhante ato que estamos fazendo, a todos os militantes que aqui se encontram na rua para evitar que se instale o um golpe no nosso país. Dizer que mais uma vez a grande mídia... No nosso país escondeu da população um fato gravíssimo. A polícia do senhor Geraldo Alckmin massacrou os estudantes em São Paulo com uma falsa desculpa de que era para dar uma renovada na educação daquele Estado. Os governos do PSDB parecem que estão... Se especializando em bater em alguém da educação Os tucanos do Paraná bateram nos professores E agora os tucanos de São Paulo batem nos estudantes Então aqui fica o nosso repúdio a esses governadores que acham Que para tratar com o trabalhador e principalmente com pessoas da educação se resolve na porrada o povo brasileiro elegeu nas últimas eleições o congresso nacional mais reacionário pós 1964 deputados e senadores que estão lá para cumprir o acordo que fizeram com seus financiadores de campanha e que vão cobrar um preço alto e quem vai pagar esse preço é a classe trabalhadora e entre esses parlamentares eleitos, está o senhor Eduardo Cunha que hoje preside a Câmara dos Deputados sobre eles, senhoras e senhores companheiros e companheiras lutadores e lutadoras não pairam denúncias vãs ele é comprovadamente um corrupto que tem Suíça, que foi um grande chantageador das empreiteiras da Lava Jato Tudo isso denunciado Mas que o senhor Eduardo Cunha está solto